Muita gente fala que estudar precisa ser chato e tedioso, mas calma aí, não é bem assim. Eu tô aqui hoje pra desconstruir essa ideia da sua cabeça e mostrar que as coisas podem ser um pouquinho diferentes. Então vai lá, roda a vinheta. Eu sou o Edu, eu trabalho no Marketing do Descomplica e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre como gostar de estudar. A gente sabe que é gostar de né? estudar nem é sempre assim uma coisa tão fácil de conversar, porque às vezes a gente gosta da matéria, mas não entra na nossa cabeça, a gente fica meio frustrado e bota de lado. Tem vezes que a gente gosta do professor, mas a matéria é muito difícil. Tem vezes que a gente tem facilidade, mas a gente acha chato. Enfim, são vários cenários possíveis, mas uma coisa é certa. Dificilmente você vai nascer sendo a pessoa apaixonada por estudar, porque, enfim, a gente sabe que... Não é bem assim, sabe? E eu estou aqui hoje para te mostrar algumas técnicas que você pode começar a utilizar para tornar o seu momento de estudos um pouco mais prazeroso. Então, bora para as dicas. Se você é daqueles que não gosta muito de estudar, eu tenho uma ótima dica para vocês. Comece pela disciplina que você mais gosta. Pensa aqui comigo. Dentre todas as disciplinas que você tem que estudar para o seu vestibular, quais são aquelas que você tem mais afinidade? Tipo, sei lá, ah, eu amo história, ou então eu amo química, ou então eu amo atualidades. Enfim, escolha essa disciplina que você mais gosta e insira no seu primeiro dia, na sua segunda-feira de manhã. Assim vai ficar muito mais fácil de você começar esse momento de estudos, já que a primeira disciplina ela vai ser mais confortável. E aí você deixa pra tarde é aquelas que você não tem tanta afinidade assim, sabe? É tipo, sei lá, fazer academia. Eu nunca fui numa academia, mas eu imagino que se eu fosse numa academia, eu ia começar o meu dia, o meu momento de treino... Pelo aqueles aparelhos que parecem mais de boas, e sei lá, eu começaria pela esteira, porque eu acho que seria legal fazer esteira. E aí eu ia deixar essa parte de musculação, de coisa assim que eu acho que eu não ia gostar muito, pro final, sabe? Pro final do meu dia, porque eu já tô acabando, ia né? falar assim, caraca, falta só mais 30 minutos, eu vou fazer isso aqui que eu odeio. Mas é só 30 minutos, sabe? É rapidinho. E aí pelo menos você começa o seu dia bem, você dá aquele start, e aí você deixa as coisas que você não se sente muito confortável, mais pra frente. Mas comenta aqui embaixo qual a sua disciplina favorita e por que você iria começar por ela. Eu iria começar por atualidade, porque eu amo atualidades, eu acho a aula do Hansen e do João Daniel excelente, eles são ótimos, e se você já é aluno de Complica, você sabe que eles são excelentes. E eu deixaria, tipo, sei lá, química mais para o final do meu dia, porque, sei lá, não gostava muito de química na época da escola, então eu acho que eu não ia querer estudar química logo de manhã, enfim. Comece pelo que você gosta. É isso. A minha segunda dica é: tenha horário e lugar para estudar. Gente, não adianta você tentar estudar deitado na cama com o cobertor até aqui em cima, só com o olhinho ali assim, olhando assim pro celular. Gente, isso não vai dar certo, porque você vai ficar com dor na coluna, com dor de cabeça e você vai ficar desanimado de estudar. Então, assim, tentem separar um lugar, eu sei que nem todo mundo vai ter no lugar da casa, que pode ser o lugar dos estudos, mas sei lá, se você estuda na mesa da sua cozinha, então que todo dia você estude na mesa da sua cozinha. E aí, tipo, pô, tá um banho. Passa um perfume, senta lá bonitinho, bota uma luz ali, uma luminária, para enfim, que esteja iluminado, separa o que precisa estar em cima da mesa, sentado numa postura ereta, enfim, tudo bonitinho, porque isso vai te ajudar a estar tá mais atento ao que, que você está estudando. Sabe, muitas vezes a gente tenta estudar na posição de ver série, e a gente acaba misturando um pouquinho as coisas, você tem que ter o seu... a sua mentalidade de estudante, sabe? a sua mentalidade tem que refletir tipo, na sua postura, e principalmente nos seus horários, então tem horários fixos, por exemplo, eu vou começar a estudar todo dia às 8 horas, eu vou começar a estudar todo dia, meio-dia, eu vou parar de estudar em X horário. Faça um cronograma de estudos com tudinho que você precisa estudar naquele dia, na sua semana, no seu mês, se você ainda não tem um cronograma de estudos, se liga nesse card que está aparecendo aqui em cima, que a gente tem um vídeo só para te explicar como fazer um cronograma de estudos. A minha terceira dica é saiba o que priorizar. A gente está aqui ó há menos de dois meses do ENEM 2020 e vai ser muito importante que você priorize o que for mais importante para você. Por exemplo, cara, eu quero passar para medicina. Cara, se você quer passar para medicina, é muito importante que a área de exatas e naturezas esteja ó perfeita na ponta da língua assim, tudo em dia. E aí, pensando nisso, a gente montou um plano que é o Plano Supertópicos. No Supertópicos, a gente pegou todos os principais conteúdos de todas as disciplinas objetivas do Enem e organizou com vídeo-aula, exercício, material de apoio, tudo para que você estude de uma forma leve e tranquila, mas que você também não deixe de lado a importância e a necessidade de você estudar aqueles conteúdos. A gente acredita que assim fica muito mais fácil você gostar de estudar. Quando o estudo te sufoca e te prende e é desconfortável, fica muito complicado você ter um momento de estudos mais prazeroso, sabe? Então, por isso a gente tentou aqui organizar para você ali o suquinho do Enem, as rainhas, aquelas que estão todo ano no Enem, aqueles conteúdos que são figurinha Carimbada. Então a gente pegou todos esses conteúdos, organizou um curso pra você de uma forma bem leve e tranquila pra você conseguir priorizar e estudar ao mesmo tempo. Se você se interessou pelos super tópicos, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você assinar os super tópicos com precinho super especial e a gente também te explica ali embaixo pra que, que ele serve, onde que ele funciona, enfim, vai ter tudo aqui na descrição desse vídeo. A minha quarta dica é se divirta enquanto estuda. Mas Edu, eu odeio estudar, eu não quero porque eu odeio estudar, como é que eu vou me divertir? Calma. Pega o teu celular, se você não estiver assistindo esse vídeo no celular, pega o seu celular, desbloqueia, entra no assistente de voz do Google e fala assim, ok, Google, e aí dá o comando, falar com Descomplica Quiz. Quando você falar isso, vai aparecer uma sequência de quiz muito incríveis que você vai conseguir estudar e se divertir ao mesmo tempo, porque é tipo um jogo, sabe? Você vai pegar esse momento de estudos e vai fazer dele um, um game. E é tipo muito legal. Faz isso e aí depois você vem aqui nos comentários desse vídeo e me conta se você não gostou de se divertir enquanto estudava. E, cara, falando sério, editor, bota aqui na tela os, os, os nossos professores no Show 2019. Tipo, gente, falando sério, com esses professores você vai com certeza se divertir enquanto aprende. A minha quinta e última dica é dê uma chance aos estudos. Cara, não adianta você ficar repetindo, estudar é chato, que é insuportável, que você não gosta, não, não. Porque você realmente vai continuar com esse pensamento e tudo que eu falei aqui vai ter entrado por uma e saído pelo outro. Então, assim, tenta realmente mudar dentro do seu coraçãozinho, sabe? Tipo, tenta fazer um esforço para gostar. E assim, quando chegar lá na frente, você vê a aprovação assim, caraca, é real, eu passei, minha vaga tá aqui, eu tô indo fazer matrícula. Você ver que tudo isso valeu muito a pena. Então assim, aceita no seu coração e pelo menos se dê uma chance de descobrir que talvez você goste de estudar. É possível. Olha, você ficou emocionado? Ficou inspirado? Pois eu também. E eu venho aqui com uma última dica agora de verdade pra te dar antes de encerrar esse vídeo, que é, cara, a gente tá com planos. Enem 2020, aqui na descrição desse vídeo, com um preço perfeito. Então, assim, corre aqui embaixo, dá uma olhadinha, que tá ali tudo explicadinho, e vai super te ajudar. E aí, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho para você ver muito conteúdo que tá chegando nessa reta final do Enem 2020. É, eu sou o Edu, eu te encontro por aí, e até a próxima. Ih, ainda não fui embora não. Menina, ó, hoje eu tô muito falante, né? Aqui do lado apareceu essa playlist aqui, clica aqui, clica. Assiste aqui, eu vou, eu vou, eu vou ficar aqui com você, vai, clica.